Vamos começar com os fatos. O boletim de urna traz as informações de todos os votos registrados na urna eletrônica e qualquer pessoa pode ter acesso aos boletins através do site resultados.tse.jus.br. Isso é fato. Mas tem um vídeo sendo compartilhado nas redes sociais em que o prefeito da cidade de São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, afirma que existe divergência de dados entre boletins de urna. É boato. As eleições ocorreram normalmente no município, que inclusive teve um boletim de urna auditado pelo Tribunal de Contas da União, o TCU. Não deixe as fake news irem às urnas. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras.